Olá, meu nome é Sheila Ferreira, sou professora, estilista e modelista pet com mais de 10 anos de experiência no mercado. Meu ateliê é referência internacional em moda pet. Tenho mais de 12 mil alunas e em mais de 6 países. Preciso falar algo muito importante com você, que ama costurar, que gosta de costura ou tem interesse e ama o mundo pet. Você sabia que o mercado brasileiro de animais de estimação é o terceiro maior do mundo? O nosso país, ele movimenta mais de 24 bilhões de reais somente com o adapet. E apesar da crise, esse mercado, ele cresceu mais ainda. Ele está em movimento, e está crescendo direto. E você não pode ficar de fora disso, não é mesmo? Eu tenho alunas que hoje elas faturam mais de 6 mil reais mensais. Somente fazendo roupinhas e acessórios pet, usando os meus moldes. E mesmo que você não tenha muita habilidade aí na costura, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer lindas roupinhas e faturar muito com moda pet. Eu gostaria de apresentar para você hoje a minha terceira edição. São modelagens exclusivas feitas inteiramente para você alavancar o teu ateliê pet ou mesmo você que não tem um ateliê pet que ainda não começou na costura que está pretendendo começar mesmo você entrar na costura entrar na moda pet com o pé direito a minha terceira edição conta com mais de 26 modelagens exclusivas são mais de 240 moldes para você modelagens que abrange tanto os dias mais quentes quanto os dias mais frios. foram pensadas tudo para aqueles lugares que o inverno prevalece e para aqueles lugares onde o verão prevalece. Então é um pacote especialmente para você vender o ano todo. E os nossos modelos, eles são modelos fáceis de produzir. São aprovados e comprovados por mais de 12 mil alunas. Eu trouxe depoimento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 eu só comecei fazendo um vestidinho pra minha petzinha, uma pincezinha, sabe? E hoje, graças a Deus, eu tenho várias encomendas e vários pets. Eu agradeço a Sheila. Aqui tá algumas peças que eu tenho aqui em casa, porque as outras eu já acabei de entregar. Aqui tem os moldes, tem vários moldes dela. Muito maravilhoso, muito fácil de fazer. Entendeu? Qualquer pessoa aprende a fazer. Aqui tá minha peça que eu fiz também. Entendeu? Tem uns moldes aqui. Tem vários que eu comprei com ela, que eu adquiri com ela. Eu adquiri muito conhecimento com ela. Muito maravilhosa as peças dela. Muito fácil de fazer. Eu tenho muito que agradecer a Sheila. E aí, gostaram? Que tal fazer como os nossos queridos alunos e que vim para o mundo pet produzir essas lindezas de roupinhas? O valor dessa edição ela está muito abaixo do mercado. Se eu fosse cobrar separadamente somente pelos moldes, pelas modelagens, vocês iam pagar mais de R$ 2.500, Sem os vídeos, sem a mentoria, só pela modelagem. Mas nessa edição, vocês terão os vídeo-aulas Todos os modelos têm as videoaulas, as dicas que eu trago pra vocês. Tem o nosso grupo de alunas, onde eu tô ali respondendo as dúvidas de todas as meninas e sempre tô trazendo dicas novas para todos. E tem mais os bônus. Tem o um manequim pet cachorrinho com 10 tamanhos, o um manequim pet gatinho com 8 tamanhos. E, gente, tem a modelagem do vestido boneca. Esse maravilhoso vestido que é sucesso por onde passa. E tem mais, tem a modelagem completa, completa, 17 tamanhos da nossa famosa jaqueta corta-vento pet. Essa linda jaqueta, olha só, que presentão, gente. Após eu reformular essa edição, no início, eu pensei em colocar a venda por R$ 450,00, já estaria um preço muito abaixo do mercado, muito abaixo do mercado, pois o acesso é vitalício. As modelagens que estão aqui, elas abrangem tanto o inverno, são modelagens para o inverno e tem modelagens para o verão. É um pacote misto, né? Das duas estações, as estações quente e frio. Também são modelagens que vendem, elas vendem muito, são vendáveis, né? Só modelagens maravilhosas, escolhidas mesmo para fazer sucesso. Então, a início eu pensei em colocar R$ reais, mas... Como eu sempre digo, meu maior objetivo é que vocês façam sucesso, é que vocês vendam e é que vocês façam sucesso no mundo PET. Então, para alcançar até aquelas pessoas que não têm muita condição, muitas condições financeiras, eu resolvi trazer um valor mínimo de R$197,00. É um valor bem abaixo muito abaixo do que realmente vale mas resolvi trazer. Porque o meu objetivo é que vocês façam sucesso, então R 197 reais, mas é por um tempo limitado, então corre e aproveita, depois vai voltar para o valor normal que a gente decidiu colocar, que fica, vai ficar R 247 reais. Então, corre e aproveita para você poder estar tá adquirindo esse pacote, essa edição maravilhosa por R 197 reais. Aproveita aí, gente. Corre, venha para o Mundo Pet comigo, eu quero ver você fazendo sucesso, porque o sucesso de vocês também é meu sucesso. Bora para o Mundo Pet, gente, aguardo vocês, clica no botão aqui embaixo e vem para o Mundo Pet comigo.